Nos avô era comerciante uh, e tinha este edifício. Foi, inicialmente foi aberto o restaurante. Isto era uma tasca, digamos assim, era uma tasca de pratinhos, de bebidas, de copinhos. Uh, e com o passar dos tempos tornou-se um restaurante. Nós acabámos de oferecer conhecidos, foi mais pelo restaurante, do que propriamente pela pastelaria. A pastelaria foi uma continuidade, uma pastelaria que existia, que era a Costa Nova, que na altura fechou. E tinha este bolo típico tradicional que nós demos a continuidade. Uh, e com o fecho dessa pastelaria, nós pensámos: por que não abrir uma pastelaria? Fazemos o bolo uh, tradicionalmente, ela é, é batida numa banqueteira, não é? Mas a partir daí o processo é todo manual, é tudo feito por nós. Uh, as suas voltas, é uma massa selada, é uma massa que é cortada, redonda, e depois é que é esticada, é esticada sobre açúcar, portanto é uma massa selada esticada sobre o açúcar. O bolo é constituído por duas partes, o bolo é esticado, colocado nos tabuleiros. Quando vai ao forno, depois de ser cozido, é que leva o creme e é colocado a outra parte por cima. Portanto, são duas partes distintas, o bolo é igual, mas distintas que leva ao creme. E o nosso creme pastel não é feito aqui. Portanto, acaba por ser uma massa, um, um duplo bolo. <risos> é um duplo bolo. Ele acompanha com tudo, eles acompanham com café, com galão, com uma meia-leite. Ele é comigo de manhã, à tarde e à noite, portanto, não, não existe não, especificamente uma bebida para aquele momento.